Patricia. Olá, bom dia, Paulo. Bom dia. Então, um, eu sou profissão em gestão de negócios. Sim. Bom, uhum. yeah. uhum. well, um, você praticando todos esses exercícios de libertação, há uma coisa que parece para mim, Uh, antes de curso, ou talvez antes de desse segundo, não sei, mas se so você se posiciona you know, mais como um empregado, vai buscar emprego com essa profissão. Mas eu vejo você tem muito, claramente, você tem muito potencial. You know, como um coach para ensinar, inspirar negócios como um consultor. O que você pensa essa ideia? Oh, uma ideia maravilhosa. Sim. É, eu me sinto é, gigante. É um sonho que vem dentro de mim. É, ser é, consultora, trabalhar é, como consultora de negócios na área financeira. E de negócios em si. Então é uma coisa assim que uf, dá um... Muita satisfação, muito prazer, comparado a, a ser uma simples funcionária, por exemplo. Sim, então, sim, normalmente é assim, alguma voz de fraqueza de animal humano, ah. Oh sim, mas eu não posso ouvir. Mas quando o espírito chega, a, a potência uhum. é tão enorme. Sim, uhum. é. Então, um, uma possibilidade, esse uh, projeto de uh, lançar a ativação, a libertação de inerlidade na uh, Lisboa, não é necessário pensar como um, uh, para vender um curso, mas como seu estágio de lançar uh -huh. seu potencial, só uma etapa seu so, lançamento como profissional, em vez de ok, eu tenho coragem de fazer coisa menial para começar então é bom não é, coragem, mas Sim. ainda mais coragem é uh, porque eu uso esse um, Eu sou... Um... Meu título desapareceu por causa do título esta lista de consciência. O que você imagina esta lista de consciência? Uau! O que eu imagino. É... é ampliar a sua consciência. você Abrir uma visão para infinitas possibilidades e criar o seu futuro, você se desenvolver e buscar é, realizar os seus sonhos, então não ficar naquela, ah, eu quero isso, mas como é que eu vou fazer e, ah, não, deixa para depois, não, eu quero, eu vou fazer, eu não vou ficar esperando que os outros me tragam, não, eu, eu que tenho que fazer, eu que tenho que fazer essa mudança na minha vida. Aproveitar as oportunidades que a Vinda está tá mostrando E fazer com que é, eu me evolua E criando parcerias Então todos crescem, crescer é, Me desenvolver e ser um sucesso Ok, então esse é o seu processo Processo estilando sua consciência Now, para o um, mundo, se eu pensei sobre esta lista de moda de consciência, a minha visão era: um, eu imortal, visivo nas olhos, fazendo coisas normais. E nessa diferença, uh, oh, não sei como começa o vídeo, e. Como você explicou no vídeo. Então essa diferença de espírito chega em um motor é visível nos olhos. Sim. É coisa que é tão acessível, mas quase ninguém sabe. Uhum. Então vamos ajudar essa um, possibilidade, porque não, é, não dura muito tempo. Não tem que meditar para 20 anos. Eu não acredito, nós temos 20 anos nessa terra para... Isso é a consciência. Sim. Então tem que chegar e fazer. Chega faz. e faz. Chega e faz. Chega e faz. Isso chega é. e faz. Uh -huh. yeah. Então se esse seu um, estágio uh, não tem qualquer importância se assim, que aconteceu com que detalhe. Porque um, uh, o mercado do mundo está mudando muito. Um, algumas coisas estão melhorando, algumas ciências estão aumentando informações, uh, algumas um, ciências, tipo a sociologia, coisas assim, um, universidades estão criando muita confusão no momento. Um, algumas ciências estão piorando, algumas estão melhorando. Não, um, tanto movimento, alguma coisa totalmente além vai aparecer mundialmente, sem saber exatamente o que, vamos participar, vamos criar. Sim, criar e sentir, desenvolver, porque o potencial que cada um tem quando quer realmente, é, ele, é, ele é exposto, ele é trabalhado e os resultados vêm de uma forma rápida, não, não espera, não precisa esperar dez anos, não precisa esperar 20 anos, é imediato. Vai. Não espera 10 anos, 20 anos, As pessoas já esperam para os séculos demais. <risos> agora, o, dia, o tempo já passou. Vamos acordar! Acordar. Acordar. <risos> então é isso. Oh, como o Milton Erickson falou, that's right.